Olá pessoal! Boa noite! É, estamos aqui é, iniciando uma nova fase da Revista Diálogos do Sul e a ideia é que ou eu ou a Vanessa estejamos com vocês todo dia comentando a, a, as coisas mais importantes do dia. É como se fosse um uma rádio ou uma televisão, aliás, é uma televisão, né? e se vocês puderem nos acompanhar e também nos divulgar, né? reproduzir a gente nas redes, vai ser muito bom. Aí vamos poder ter um, um público, né? formar uma corrente em torno dessas ideias que nós estamos programando e, e, e é muito importante que vocês comentem o que nós estamos fazendo, né? participem disso e nos deem dicas né? para que não estejamos aqui falando uh, sozinhos, né? que é muito importante uh, que a revista se chama Diálogos. Então, é muito importante que a gente mantenha o espírito da, da comunicação dialógica, né? não a comunicação é, vertical, impositiva, que é imposta pela mídia tradicional. Mas, vamos falar de eleição, né? Será que tem alguém pensando em alguma outra coisa que não seja a eleição? Deveria estar pensando. Porque eleição é uma coisa muito importante. Veja, você não vai eleger um presidente da República, os deputados que vão ficar lá qu quatro anos, se forem bons, até mais de quatro anos, porque agora tem reeleição. E, e, e eu estou muito impressionado com duas coisas que estão acontecendo com relação a, a essa eleição muito preocupado. Uma delas, né, me lembrando do que foram os debates entre os candidatos, né, foram debates assim absolutamente superficiais. Todo mundo atacando todo mundo, ninguém, eh, né, um falando não, eu vou fazer isso, eu vou fazer escola, não sei o que, nada assim indo ao fundo. Da situação que o país está vivendo e como resolver a situação que o país está vivendo. Nós estamos numa crise profunda, desemprego como nunca houve nesse país. Né? Isso depois a gente até pode conversar sobre isso, mas é, hoje vai ter outro programa, outro debate entre os candidatos. Então, gente, por favor, prestem atenção e exijam dos debatedores, através das redes, que eles digam o que eles pretendem fazer com esse país. Como é que nós vamos sair do, do, dessa crise que, que nunca houve assim? Como, como que nós vamos produzir emprego? Como que nós vamos restabelecer a nossa indústria? Como que nós vamos proteger a nossa indústria petroleira? E, e vamos prestar atenção em qual é o partido que tem proposta, que saiba o que ele quer fazer com o país. Senão, né, nós vamos é, repetir o mesmo e não vamos sair da crise. Outra coisa que me preocupa, e prestem atenção, porque é também muito grave, é a quantidade de mentiras que está circulando na rede. É impressionante hoje. Muito grave isso. Segundo um estudo feito pela organização Globo, que está publicado no jornal O Globo hoje, né? e, e veja você, o Globo é, é uma coisa, né? Todo, todos vocês são... são uh, ouvintes da, da Rede Globo, então é, é, é uma coisa muito séria, eles estão muito preocupados, porque, veja você, uma mentira como a de um vídeo de, do carnaval de 79, feito no, no, no Largo da Batata, eles apresentaram como sendo uma manifestação a favor do candidato que é um capitão do exército, o capitão Bolsonaro. Veja é o seguinte, nada contra capitão, é simplesmente que se trata de, de, de um fascista declarado, né? Um, um assassino declarado que, que, que quer matar todo mundo, quer armar a população para que uns matem os outros. Aí eles não precisam então matar. É uma loucura isso, mas ah, essa, esse vídeo mentiroso teve mais de um milhão de visualizações, gente. 80 mil pessoas repassaram esse vídeo, um vídeo mentiroso. Mas assim como esse vídeo mentiroso está circulando, é, é, é, como eu disse, mais mentiras do que verdades. Então, pelo amor de Deus, não passem as coisas para frente sem antes, pelo menos, dar uma checadinha. Vamos ver se é verdade, né? Porque, enchendo as coisas de mentira, nós estamos é, criando confusão, aumentando a confusão na cabeça das pessoas. A eleição é uma coisa séria e as pessoas vão lá emocionalmente e, e, e podem e, e, não votar corretamente. Né? Simplesmente por uma emoção. Eleição não pode ser uma coisa emocional, tem que ser uma coisa pensada. É o futuro do país, é o futuro, o futuro para os teus filhos, para os teus netos, que, que nós vamos decidir. Né? Não é o presente. Tem que pensar no que vai acontecer né? daqui a um ano, daqui a dez anos. Bom, é, é isso que chamar a reflexão dessas duas coisas que estão me preocupando. Aí, gostou? Então, olha, compartilhe, ponha na rede, no, no WhatsApp, e amanhã eu estou de volta.